Sim, realmente, são vários tipos de pesquisa que a gente tem, isso realmente vai a gente vai ter que estudar. Vamos com calma, não vamos ficar afobados, tá certo? Vamos com calma que a gente consegue. Olá pessoal, seja bem-vindo ao unidade número 3, Buscando Informações. Esse é o tema 14, tipos de pesquisa. Professor, por que tenho que estudar isso logo agora, os tipos de pesquisa? Calma. Em buscando informações e compreender o tipo de pesquisa, é a mesma coisa que você preparar o terreno para poder executar a pesquisa. Na hora que você for buscar informações e analisá-las, você tem que ter esse percurso metodológico já pronto. Matheus, o que é essa metodologia? É a forma como eu vou desenvolver o meu trabalho. Ou seja, quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você tem o tempo certo, quantos ingredientes vai pôr daquilo ou disso, né... A mesma coisa é aqui, então nós temos que saber como desenvolver esta pesquisa. Então, em buscando informações, essa é uma parte muito útil para o nosso trabalho. Eu vou projetar para vocês um slide através de um mapa mental para vocês compreenderem estas informações, tá certo? E vocês vão acompanhando enquanto eu vou explicando, explicando para ele também. Vamos lá, então. A pesquisa pode se subdividir através de abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. A abordagem ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Vamos parar e vamos explicar. Bem, pessoal, vocês estão agora observando que nós temos a pesquisa qualitativa e quantitativa quanto à abordagem. O que é isso? Qualitativa e quantitativa. No mapa mental, a gente vai mostrar agora, tá certo? Vamos lá acompanhar. Então, a pesquisa qualitativa, né? ela vai considerar o sujeito como um todo, tá certo? E ela não vai buscar números, ou seja, não vai buscar dados estatísticos. A pesquisa qualitativa tenta compreender né, o sujeito. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa como letramento informacional com os alunos de uma instituição na qual eu dou aula. Eu busco compreender como esses alunos se empoderam na informação. Eu não quero saber se são dois, se são três, se são quinze, mas o como eles se empoderam. Vamos olhar agora a quantitativa. A quantitativa ela vai buscar através de dados estatísticos. Né? Ah, quantos porcentos foram do gênero masculino? Quantos porcentos foram do, do gênero feminino? Ah, quantas pessoas é, são é, negros ou vão ser, vão ser brancos ou vão ser pardos, tá? Como se autodenominam. Né? Ah, quantos têm sino superior quantos não têm? Então, essa parte estatística, a gente tem na parte é, quantitativa. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos agora a natureza, que pode ser básica ou aplicada. Vamos lá ver cada uma delas. Então, a natureza de pesquisa básica é uma pesquisa voltada para um cunho é, meramente teórico. Ela não busca executar nenhuma ação. Por exemplo, a minha pesquisa sobre letramento informacional, ela busca empoderar os sujeitos. Então, eu tenho uma pesquisa prática, ou seja, eu vou ter que aplicar um curso, uma ação. Mas se eu fizesse somente um levantamento bibliográfico, ou seja nesses vários artigos, textos e a à sua conclusão, essa seria uma pesquisa de natureza básica. Tá? Então vamos a aplicar agora. Já a pesquisa de natureza aplicada, né, o pesquisador necessita desenvolver uma ação. Ou seja, no meu caso, os meus alunos vão fazer um curso. Tá? Se fosse é, uma pesquisa básica, eu iria trabalhar somente com referencial teórico, só com bibliografias, livros, artigos... Não? Agora não Eu vou desenvolver uma ação Ou seja, eu vou trabalhar investigando Em in loco, junto com os alunos é, Desenvolvendo uma ação De empoderamento dos alunos Então isso é precisa natureza aplicada Vamos ver agora quais são os objetivos Na nossa pesquisa, vamos lá Quantos objetivos Ele pode ser exploratório Descritivo Ou explicativo Então Qual é o objetivo da minha pesquisa? Será que eu quero explorar? Se eu quero descrever? Né? Ou eu quero explicar alguma coisa? Pode ser mais de um? Pode. Vamos ver cada um deles. A exploratória, ela vai buscar através de levantamentos bibliográficos, né? levantamentos de dados, entrevistas. Ela realmente vai explorar, ela vai estar em loco buscando informação. Ou, se não, ela vai buscar informações através de referências teóricas. Ou seja, ela vai atrás da informação. A pesquisa descritiva, ela busca, como o nome já diz, descrever. Descrever, seja o passo a passo, como ela vai ser executada, descrever é, quais são as características do objeto de pesquisa, né? descrever quais são as causas e consequências desse objeto, né? como a gente teve agora na Covid. Então, descrever quem é o vírus, o que é que ele faz, como ele se comporta, tá certo? E a pesquisa explicativa, explicar né, o porquê das coisas, como ela funciona. Então, a Matheus, mas a descritiva vai explicar? Não, ela, vai explicar ela vai dizer né, o passo a passo, das coisas, do fenômeno. A explicativa não, ela vai explicar o porquê das coisas. Então, que o coronavírus né, atacou muitas pessoas. Então, a pesquisa do coronavírus, por exemplo, ela pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa também. Depende do que você vai desenvolver. Ah, eu posso desenvolver uma pesquisa somente exploratória? Você pode. Você pode muito bem pegar livros, levar os livros, é, não descrever nenhum deles, não descrever sobre o fenômeno, não explicar os porquês do fenômeno, apenas né, fazer uma revisão né, do estado da arte. Então você pode escrever dessa forma, tá certo? Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar dúvida, tá certo? Vamos lá para o próximo. Então a pesquisa quanto aos procedimentos. Quantos aos procedimentos, ela pode ser, vamos ver aí na tela: experimental, bibliográfica, documental, de campo, ex post facto. Levantamento, Consulvai, Estudo de Caso, Participante, Pesquisação e Etnográfica. Então a pesquisa tem essas, todas essas características. Tá? Então vamos pegar procedimento por procedimento para acompanhar. Primeiro deles, a bibliográfica. Como o nome já diz, né? a gente vai pesquisar através de livros, artigos, periódicos, informações online, informações em revistas científicas, a gente vai pesquisar através de dados bibliográficos, já curados, já estudados. Matheus, mas a bibliografia não é igual a documental? Não. Vamos ver a documental agora. A documental ela busca fazer a pesquisa através de levantamento de dados que não tiveram esse estudo anterior. Por exemplo, eu quero estudar sobre ah, quantos alunos... Né? se foram homens ou mulheres, tiveram aqui na escola que eu trabalho. Então, eu vou lá no arquivo, pego essas informações e vou dar o tratamento correto para ela. Ou seja, eu vou fazer o levantamento, é, pesquisar, separar, calcular as porcentagens. Ninguém nunca fez isso. Tá? Mas se eu pego esses dados, essas informações de uma pesquisa já ocorrida, então ela é bibliográfica, porque já existe algo publicado sobre ela. Né? Ah, eu fui no acervo e procurei descobrir quantos é, livros de história tem quantos de geografia tem tudo bem você quantificou os livros mas essa pesquisa já existe em algum local não está pegando na fonte então é uma pesquisa documental vamos lá continuar agora a pesquisa de campo pesquisa de campo né ela busca através de investigações ou seja o pesquisador vai estar em loco tá o pesquisador não vai ficar somente na teoria ele vai ter que ser um pesquisador ativo, ou seja, a pesquisa com certeza vai ser de natureza aplicada, tá certo? Vamos continuar. Pesquisa ex post facto. Como o nome já diz, né? Em latim, ex post facto significa depois dos fatos. Então, olha só. Eu quero pesquisar como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, como ocorreu esse massacre com os judeus, né? Como ocorreu essa falta de respeito com a humanidade? Então, se eu quero pesquisar esse fato, lamentavelmente, ocorreu. Então, eu vou buscar fontes históricas, né? vou buscar outras fontes de registro que falem sobre o acontecimento ocorrido. Então, essa é uma pesquisa ex post fato Pesquisa de levantamento. Essa pesquisa de levantamento vai ser uma pesquisa exploratória e descritiva, porque ela vai em loco. Por exemplo, o censo. O censo é uma pesquisa de levantamento. Ele vai em loco, ele vai observar quantas pessoas existem ali, quantas têm a renda até tal valor, quantas estão abaixo da linha da pobreza ou acima da linha da pobreza, tá? Então, é uma pesquisa de levantamento. Pesquisa Consulvai. Então, pesquisa com survey ele vai trabalhar diferentemente do levantamento né, com o grupo de interesse. Por exemplo, eu quero saber da população de Sergipe quantas vão votar no candidato X ou no Y. E aí eu pego uma amostra, ou seja, a quantidade significativa de pessoas, né, que são eleitores, eu não conto as pessoas que não votam, só só os eleitores, e eu vou é, fazer um levantamento, no caso, é, não deixa de ser uma pesquisa de levantamento, eu vou fazer um levantamento de quantas pessoas votam no eleitor X ou no Y, e aplico um questionário com essas pessoas. E aí com esse questionário eu vou saber, através dos parâmetros que eu pré-estabeleci, né, quem está ganhando, quem está perdendo, né, as margens de erros. Então pesquisas eleitorais são pesquisas com survival estudo de caso. O estudo de caso geralmente é uma pesquisa voltada para a biomedicina, para a área médica, a área da saúde. Tá? É, geralmente ele pega uma informação através de um estudo de um caso, ou seja, de algo que está ocorrendo, de uma doença, por exemplo, de uma patologia. Ele vai verificar como ocorre, quais são os processos. É uma pesquisa extremamente exaustiva e aprofundada. Para que ele busque e chegue no resultado que ele queira. Ou seja, pegar as informações necessárias para compreender aquele fenômeno. Pesquisa participante. A pesquisa participante ela vai trabalhar em loco, ou seja, com o pesquisador dentro do seu local de pesquisa. Por exemplo, eu faço uma pesquisa participante porque eu sou professor da escola na qual trabalho, onde eu também sou mestrando, onde eu desenvolvo os meus trabalhos do mestrado. Ou seja, estou dentro do meu objeto de estudo, do meu objeto de estudo é a escola e os alunos que nela existem. Então, eu estou em loco. Essa é uma pesquisa participante. A pesquisação. pesquisação é quando a gente une a teoria à prática. Ou seja, a gente não vai ficar somente no um referencial teórico. Eu vou dar um exemplo. No caso da minha pesquisa de mestrado, eu uni a teoria né, e transformei ela em prática. Ou seja, eu vou desenvolver um curso de empoderamento dos meus alunos. Observe que na minha pesquisa eu tenho duas já, né, dois procedimentos, ou seja, uma pesquisa participando, da qual eu sou professor, né, do local em que eu trabalho, e também sou mestrando, também estou estudando esse local, e também a pesquisação, por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma ação no meu local de trabalho, não quer dizer que toda pesquisação seja participante, cuidado com isso, tá certo? No meu caso sim, mas a pesquisação sempre desenvolve uma ação, claro, aliado à teoria, e, por último, a pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica busca né, estudar é, um povo. Então, o observador vai em loco, geralmente, vamos supor, uma pesquisa sobre uma tribo indígena que existe aqui em Sergipe. O observador vai em loco, geralmente ele fica lá na tribo, ele observa né, o comportamento desses, desses índios, né, a, a questão de relações sociais. Então, a pesquisa... Né, complexa, onde ele vai investigar o povo e ele vai, né, com certeza, conviver com esse povo. Então, geralmente, essa pesquisa, quem desenvolve são as pessoas das ciências sociais. Bem, pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Eu quero que você desenvolva, por favor, a sua pesquisa da seguinte forma. Abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Na dúvida, por favor, olha o mapa mental aí, que vocês estão vendo aí. Na dúvida, entre em contato com o seu educador ou bibliotecária escolar, e tire a dúvida com ele. Tá certo? A gente se encontra no próximo tema. Até mais!